Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouco mais de bloco de gesso e hoje vamos fazer um teste de carga com parafuso e com a bucha, para ver se esse bloco aqui, Monster Block Evolution, aguenta peso. Pessoal, antes de, de fazer o furo aqui nesse bloco, eu queria mostrar uma coisa rapidinho. O que, que é? Olha só, a gente tem aqui dois blocos cortados e o que eu queria mostrar para você, é o encaixe macho-fêmea. Olha só como isso é legal. O macho vai encaixar na fêmea. Pau! Hã? Olha só isso aqui. É um trilho de trem. Dá uma olhada. É um trilho de trem. Não tem como dar errado. Isso aqui com a cola fica super, ultra, mega, plus, resistente. Então vamos ao que interessa? Vamos lá. Vamos furar o bloco? Então vamos lá. Olha só, pessoal, furamos o Monster Block Evolution usando uma broca normal, sem ser uma broca de vídeo para você ver que bacana que é. Pessoal, agora nós vamos colocar a bucha full. Você tem sempre que lembrar da bucha full. Colocando a bucha full, eu vou utilizar um martelinho. Vamos olhar a bucha full lá dentro do bloco. Pessoal, olha só. A bucha já foi inserida no bloco, como vocês podem ver aí, certo? Agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou inserir o parafuso, lembrando, tá? lembrando do tamanho do parafuso. Isso é muito importante para a segurança do que você for pendurar nas suas paredes com Monster Block Evolution. Quanto maior o parafuso, maior a sua segurança. Por isso eu vou usar esse parafuso 10 de 8 centímetros de comprimento. Uau! A bucha está dentro do bloco. Pessoal, agora a... Puxa lá dentro, junto com o parafuso apertado. Eu vou colocar a guia do meu cachorrinho no parafuso. Vamos lá ver como é que isso vai funcionar. Guia colocada. Está bem preso isso daqui. E vamos levantar o bloco. Monster Block Evolution. Aqui, olha só. Se solta... Ou se não solta. Tá quase arrebentando a guia. Mas o bloco tá aqui, ó. Olha só. Eu quero mostrar isso aqui, olha. Olha só o bloco aqui no ar. Olha a bucha lá dentro. Se ela mexe. Hã? Eu acho que não, né? Então, tá aí a prova da resistência do Monster Block Evolution. Ah... Mais uma etapa do nosso teste vencido. Pessoal, tá aí, ó. Teste Monster Block Evolution, tá? Colocado. Pessoal, o que eu quero falar para vocês agora, a questão da segurança. É muito importante você lembrar de usar as buchas full, tá? Quando você for inserir a bucha no bloco para pendurar qualquer tipo de coisa. Usar as buchas full para as partes que têm as cavidades nos blocos. Agora, se for utilizar a furação na parte sólida do bloco, então não tem problema você usar uma bucha normal, sempre 8, 10, que é o suficiente para você pendurar qualquer coisa que você quiser. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo sobre os blocos de gesso especificamente do Monster Block Evolution. O site está aí na descrição do vídeo. Você acessa o site e lá você terá maiores informações a respeito desse tipo de bloco, do Monster Block. E você pode ter a sua própria equipe, que a gente dá o treinamento para você. Você pode comprar uma franquia e você mesmo produzir. Tem um monte de opções, um monte de alternativas para você ganhar muito dinheiro. Então, entre em contato, fala com a gente, inscreva-se no canal e...